aí galera, mais uma vez o green da sua tela, alface para os porquinhos, é a cena da tela. Valeu. <tos> Mm-hmm. <laughs> Hum, que gostoso. Inhouque, Inhouque. Inhouque. nham, nham, nham. nham, nham. nham. Muda de abacate Uma muda Duas mudas Três mudas 57 muda, 58 muda, 59 muda 60 mudas é muito green na sua tela Sistema de batata aeropônico, só no pegue-pague-maravilha, pegue-pague-maravilha, pegue alface, rúcula, agrião, Peixes Pintinhos